Tenho muita alegria de introduzir o preletor dessa ministração e antes mesmo de chamá-lo, né? Eu quero dizer, Pastor Danilo Figueira é, é pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Ele também é o responsável pela Celar Produções, que publicam, né, os materiais dele do ministério. É, pastor Danilo é um dos pregadores e mestres que eu mais gosto tanto de ouvir como de ler não apenas pela forma como comunica a palavra de Deus ele tem é, essa capacidade de simplificar o que é complexo para a gente, trazer entendimento, mas pela vida que vive, né? a razão que me leva a convidar é, é, os preletores para esse evento não, não são apenas as realizações ele preside um ministério muito frutífero mas é principalmente o testemunho de vida, né? mas em especial nessa área do ensino é, Danilo tem tem me abençoado demais. Ele tem alguns livros já publicados, né? o primeiro deles foi esse aqui, Chaves da Relevância, Ouse Ser Diferente, Assuma Fazer a Diferença. Depois dele, um dos best-sellers que o Danilo produziu, na minha opinião, um dos melhores livros sobre o assunto, foi esse aqui, O Fazedor de Discípulos. Como o Carpinteiro de Nazaré transformou homens insignificantes em líderes bem-sucedidos, um material essencial para todo pastor, para todo líder. Depois ele produziu Quem Sou Eu, uma questão a ser resolvida na presença do grande eu sou, né? um entendimento importante sobre identidade. Mas o livro mais recente, eu tenho vindo a público, redes sociais e tudo para falar dele, porque também nessa área de liderança cristã, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, é esse aqui, Liderança Acima da Média. Uma vida de influência extraordinária está ao seu alcance. Eu, particularmente, eh, estou mobilizando todas as lideranças das nossas igrejas para não apenas ler, né, para estudar, para comer esse livro, porque realmente é de uma riqueza extraordinária. Né? Tomei a liberdade de pedir ao Danilo, que, obviamente, dependendo né, da direção, da confirmação de Deus falasse algum assunto que pudesse estar relacionado, inclusive, né, ao livro, não apenas sabendo que isso, por si, é a palavra vai te abençoar e te enriquecer muito, mas também para te encorajar a ter acesso a esse material. Né? A intenção seja nossa, no, no, no Ministério Orvalho, né? o Danilo com suas publicações, nossa intenção não é comercial, é colocar nas mãos das pessoas o um material né, de alta qualidade. Então, antes de chamá-lo, eu quero dar ênfase nisso é, e dizer assim, eu indico e faço isso de todo o coração. Leia estude né, esses materiais, vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para aqueles que trabalham com você. Então, com muita alegria, quero chamar meu amigo pastor Danilo Figueira. você está em casa, fica à vontade. Obrigado. Graças e paz, queridos, que honra mais uma vez poder servir nesse altar da Casa de Zadok, essa conferência que tem abastecido os ministros que pelo menos pretendem ser excelentes no desempenho do seu chamado. É também uma oportunidade para eu pagar um pouco da dívida, porque Luciano tem sido uma fonte generosa sobre a minha vida, meu ministério, não só com aquilo que ele é, derrama em termos de palavra de Deus sobre todos nós, mas pela amizade, especialmente pelo incentivo em relação a essa parte do meu ministério, sobre a qual, a qual eu sempre digo, ele tem uma certa culpa, aliás, bastante culpa, que é o escrever livros. E nessa ocasião aqui, eu não porque precise promover o livro, mas porque eu preciso derramar essa mensagem eu vou usar o tempo para, pelo menos, compartilhar um pouco com você daquilo que está nesse livro, Liderança Acima da Média. Eu sei do propósito é, dessa conferência, que agora, com esse formato, vai se tornar um curso, e que ela, desde quando nasceu, veio debaixo de uma inspiração do Espírito, que é gerar um, um ministério nas nossas vidas, que tenha mais compromisso com Deus do que com os resultados, ainda que certamente ministérios comprometidos com Deus darão resultados. E nós podemos é, compartilhar com gente que está sedenta, eu acredito que você se encaixe nisso, pessoas que estão buscando não apenas encherem o seu coração de informação, mas buscando rumos para desenvolver um ministério excelente. Eu acredito que só isso já é um privilégio tremendo, pelo qual eu dou graças a Deus. E gostaria de começar pedindo que você abra a sua Bíblia, porque esse texto é, para mim, um tesouro de revelação. Sabe aquelas passagens da Bíblia que, num certo momento, o Espírito Santo ilumina e você começa a enxergar coisas que estão por trás da letra. E você sabe que aquilo que está brotando não é fruto da imaginação, mas é algo que vem do coração de Deus e eu quero, nesse tempo que tenho aqui com você, compartilhar um pouco disso. Tenho certeza que vai ajudar, quem sabe, desafiar você. Nós temos um grande desafio que é não apenas cumprir o ministério, mas cumpri-lo com excelência. Portanto, eu quero convidá-lo a ler Gênesis, capítulo 49, nós vamos do versículo 22, ao 26, e como eu disse, eu vou abrir um tesouro aqui. Essa passagem é um tesouro muito precioso, do qual a gente vai se abastecer um pouco nesse momento. Diz assim, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, e atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor, pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará e pelo todo poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas e com as bênçãos dos seios e da Madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi destacado entre os seus irmãos. O que foi destacado entre os seus irmãos. Apenas para que você entenda o contexto dessa passagem, Aqui está um ancião, Jacó, um dos patriarcas, um dos homens mais importantes da história bíblica, que já na sua velhice, perto da morte, chama os seus filhos para junto de si, com a intenção de liberar uma bênção sobre cada um deles. E quando o décimo primeiro filho se curva diante daquele homem, ele estende a sua mão e declara essas palavras sobre José. Todos nós conhecemos um pouco a história de José. Aliás, eu lidero uma campanha mundial, irmãos, de é, resgate da identidade desse homem, porque ele ficou conhecido como José do Egito, porque assim, a parte mais impressionante da história dele aconteceu no Egito. Mas se tem uma coisa que esse homem nunca foi, é do Egito. Ele tinha uma estirpe tão preciosa e inegociável que, mesmo tendo vivido grande parte da vida no Egito, a maior parte da vida no Egito, sofrido no Egito, triunfado no Egito, do Egito, ele nunca foi. Tanto que, já no fim da vida, ele chama os seus familiares e diz, olha, nós estamos no Egito, vamos passar muito tempo aqui, vamos nos tornar uma nação, mas quando vocês voltarem para a terra que o Senhor prometeu aos nossos pais, levem os meus ossos. E quatro séculos depois, quando, quando é, Moisés lidera aquela multidão de hebreus pelo deserto até Canaã, entre as preciosidades que eles levavam, na bagagem estavam os ossos de José. Então, esqueça essa identidade, tá? Ele nunca foi do Egito, na verdade, ele se tornou um dos melhores modelos de liderança que nós podemos encontrar nas páginas da Bíblia e da história. E eu digo isso é, baseado na história que está descrita, mas eu digo isso também baseado naquilo que seu próprio pai fala a seu respeito. É muito interessante porque o que a gente vê aqui nesse texto é, ao mesmo tempo um selo de excelência e um mapa para que nós possamos consegui também. Quando Jacó diz, José foi destacado entre os seus irmãos, ou seja, ele viveu acima da média. E aqui nós temos um grande desafio, aliás, temos dois. O primeiro é assumirmos o nosso chamado. O primeiro é entendermos para que Deus nos... Colocou nessa terra, qual é a vocação que ele estabeleceu sobre nossas vidas. Eu creio piamente que Deus escreveu os nossos livros e aliás, escreveu os nossos dias no seu livro, e nós temos é, o desafio simplesmente de viver a história que Deus planejou. Então, discernir isso é tão importante. Mas além de discernir, nós precisamos romper com o limite da mediocridade, porque a verdade é que há muita gente servindo a Deus, mas servindo na média, fazendo o que dá para fazer do jeito que pode, ou às vezes até a quem disso. Então, quando, quando Jacó diz, aqui está um filho que se destacou, ele foi muito além dos seus irmãos, ele rompeu o limite da mediocridade, aqui a gente já tem uma inspiração tremenda, isso... Me desafia tremendamente, porque, sabe, não é uma questão de protagonismo pessoal. É uma questão de dar a resposta adequada à cruz. É uma questão de responder ao investimento que Deus fez na minha vida. Não apenas me salvando da perdição que me abraçava, mas muito além disso. Me dando a oportunidade de servi-lo por esses dias que eu tenho na terra. Então, eu não posso dar uma resposta que seja menor do que o meu melhor. E, como eu disse nessa passagem, querido, mais do que um selo de excelência que esse homem põe sobre o seu filho, ele nos dá também o mapa, porque Jacó não diz apenas José foi destacado. Nas palavras anteriores, ele nos, ele nos dá as chaves para entender por que ele se destacou. E, e aqui existem preciosidades tão tremendas que esse tempo não é suficiente para a gente é, explorar. Mas, por exemplo, quando, José, quando Jacó diz José é um ramo frutífero, está falando de uma decisão que esse homem tomou, na verdade, ele foi treinado para isso desde cedo. A decisão de viver a sua vida servindo. A decisão de fazer acontecer as coisas onde quer que ele estivesse. E nós sabemos que a vida de José não foi fácil. Sabemos que esse homem enfrentou é, surpresas da vida, reveses, que muitas vezes aconteceram sem nenhum aviso prévio. Ele que até os seus 17 anos viveu na casa do seu pai, praticamente como o predileto da casa, porque... Era até então a rapa do tacho, o filho mais, mais novo. E ali ele tinha certos privilégios e uma atenção e um investimento muito poderoso em sua vida. E ali ele aprendeu a servir. Você vai encontrar José entrando no cenário bíblico, servindo. Servindo a sua família, servindo aos seus irmãos, servindo em especial seu pai. E quando ele é sacado desse ambiente que era seu, onde tudo lhe era favorável. Ele é traído pelos seus irmãos, vendido, e se torna um escravo em terra estranha, no Egito. Ele não mudou. Aquilo que já estava plantado no seu coração continuou acontecendo em sua vida, na verdade, continuou sendo a sua decisão de todos os dias. E onde esse homem passou, ele deixou frutos, deixou resultados. Sabe... Muitas vezes nós nos escondemos atrás das desculpas, das circunstâncias. Nunca é fácil viver, nunca é. E viver a vida de Deus é mais difícil ainda. A gente vai ser desafiado por muitas aparentes incoerências, como José foi. Ele começou a vida recebendo promessas de Deus através de sonhos. Promessas que eu acredito ele entendia desde o princípio, embora a sua família não entendesse. Porque o que Deus estava dizendo através daqueles sonhos era, José, um dia a sua família se curvará diante de você. E as pessoas entendiam, quer dizer que você vai governar sobre nós, que você vai mandar em nós. E a mensagem de Deus não era essa. A mensagem era, José um dia você vai estar em condição de abençoar a sua família. Ele acreditou nisso. Então, esse tempo foi um tempo, é, claro, desafiador, porque embora o seu pai o abençoasse, os seus irmãos sentiam ciúmes e passaram a odiá-lo por causa dos seus sonhos. Eu não vou me deter aqui nos detalhes, boa parte de vocês conhece a história. Mas quando o cenário mudou, quando ele deixa de ser o filho do papai, para ser um escravo sem nome a princípio no Egito, o seu coração estava treinado e decidido a servir, a ser uma fonte de resultados. Por isso eu digo que José, ao ser descrito por seu pai como ramo frutífero, cumpriu muito bem isso. Na casa do homem que o comprou no Egito, Potifar, ele fez as coisas acontecerem tudo o que era colocado na sua mão prosperava. E, por favor, não entenda isso apenas de uma maneira mística, porque diz a palavra que Deus o prosperava, mas não era só uma questão da vontade de Deus em fazê-lo avançar, era também uma questão dele se entregar. Esse homem exerceu um tipo de liderança que nós precisamos resgatar e promover no meio da igreja, que é o que eu chamo de liderança serviu, ele não se sentia diminuído em servir, muito ao contrário, José, e isso deveria acontecer com todos nós, se sentia realizado em promover aquilo que ela era colocado em suas mãos, e o que diz a Bíblia é que a casa de Potifar prosperou por causa de José, você sabe que depois por uma uma acusação inverídica, ele foi parar na prisão. E o que acontece na prisão? Novamente, ele manifesta o estilo de vida que ele decidiu viver. Na prisão, o que ele faz? Ele faz o que ele fazia na casa do seu pai. Na prisão, ele faz o que ele fazia na casa de Potifar. Ele serve. E ele serve com lealdade. Porque serviço e lealdade somados à graça, à bênção de Deus, fazem as coisas prosperarem diante de nós. E naquela prisão, então, ele também se torna um foco. Ele também se torna uma referência ao ponto de que, lemos na palavra, que, que o carcereiro colocou tudo nas suas mãos. Aliás, eu fico muito curioso pensando em o que deve significar essa expressão que lemos na Bíblia, e tudo prosperava. Eu fico imaginando que seja uma prisão, uma masmorra próspera. Mas foi o que aconteceu, porque José era ramo frutífero. E há outros termos aqui, eu, eu fico tentado, claro, a descer aos detalhes de cada um deles, mas quero apenas citar e me deter na parte final dessa palavra, é, naquilo que realmente eu sinto que, que seja para esse momento. Diz aqui que, além de frutífero, os seus galhos se estendiam sobre o muro. Ou seja, esse homem desenvolveu uma capacidade de manter a visão. E se nós queremos ser líderes acima da média, se nós queremos nos destacar entre os nossos irmãos, e por favor, querido, não entenda isso como uma proposta de competição, não tem a ver com você se comparar a ninguém, tem a ver com você olhar para Deus e entender que Ele merece o seu melhor. E isso, já de cara, vai arrancar você da mediocridade. Essa palavra soa um pouco forte, não é? Se alguém chega e diz, você é uma pessoa medíocre, é um ministro medíocre, você se ofende porque parece forte, mas medíocre é médio. É comum. É como todo mundo. E... Esse homem de Deus não foi, não foi porque decidiu crer sempre, não foi porque decidiu se mover pela fé. Muitas vezes a vida levantou muros ao redor de José, muitas vezes o seu horizonte foi encurtado. Imagine um jovem de 17 anos cheio de sonhos e promessas de Deus que de repente assim sem aviso prévio acorda numa terra estranha, longe dos seus pais e na condição de um escravo sendo vendido em praça pública. Que grande muro! As humilhações, as acusações pelas quais passou. Mas, apesar disso, ele, ele conseguia continuar enxergando o seu chamado e as promessas de Deus. E por mais de 20 anos, os seus galhos se estenderam sobre o muro e ele avançou no propósito ao ponto de cumprir finalmente a visão. Chegou o tempo, depois de puxa duas décadas de separação, lá estava a sua família curvada diante dele, e ele em condição de abençoá-los e prover-lhes o futuro. Seus galhos se estendiam sobre o muro. Jacó disse que os flecheiros lhe davam amargura, atiravam contra ele, o aborreciam, mas o seu arco permanecia firme. Uau! Eu acho que você tem, eu espero que você tenha, algumas referências de êxito para a sua vida. Gente que, no reino de Deus em especial, gente que está avançando, gente que se tornou, assim, um luzeiro. E se você se aproximar dessas pessoas que a gente chama de bem-sucedidas, e por favor, não confunda sucesso com com uma evidência, com holofotes, porque eu tenho consciência plena de que algumas das pessoas mais importantes do reino de Deus estão sendo bem-sucedidas nos bastidores. Algumas pessoas que estão servindo a Deus comigo, elas nunca aparecem diante dos homens, mas elas sempre aparecem diante de Deus e o que elas fazem? Parece que o seu papel não pode ser exercido por mais ninguém, tal o nível de comprometimento que elas têm. Eu, eu estou falando disso com você, estou me lembrando, por exemplo, de alguns intercessores da minha igreja. Agora mesmo, daqui a poucos dias, quatro deles decidiram dar uma volta de oração. Nós temos um anel viário em torno de Ribeirão Preto, são 42 quilômetros, para dar a volta na cidade. E daqui a alguns dias, esses quatro intercessores Vão estar fazendo isso em oração, liberando a bênção de Deus sobre nossa cidade. Sabe, a maioria do nosso povo não se conhece, mas Deus os conhece muito bem, porque eles têm uma visão e eles desenvolvem essa visão. Mas se você se aproximar de qualquer um deles, ou daquelas pessoas que estão, sim, em evidência, se tornam até modelo para multidões, você vai certamente ouvir o testemunho de muitos desafios que enfrentaram na vida. Ouça, não é fácil, nunca é fácil. Nós vamos ter que servir ao Senhor com integridade, no meio de muitas resistências e ataques. José sofreu com traição, José sofreu com injustiça, José sofreu com a perda da própria liberdade, mas nada disso se tornou um argumento suficiente do inferno para pará-lo. Os flecheiros lhe davam amargura, atiravam contra ele. Ele estava sempre sendo flechado. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você quer realmente se destacar para Deus, prepare-se para as flechadas. Dizem por aí que árvore que não dá fruto não recebe pedradas, não é? Pois bem, a mediocridade é um lugar onde a gente pode se esconder para não sofrer certas coisas. A partir do momento em que você decide viver a vida de Deus você vai se tornar também um alvo. Eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes você vai acordar para um novo dia e, sem saber, vai ter que receber uma escolta especial do céu porque o seu nome foi escrito no quadro negro do inferno e você se tornou um alvo. E, às vezes, somos flechados, somos atacados. Às vezes, fontes de amargura se abrem e precisam ser imediatamente fechadas e esse homem de Deus o fez, não sem muita luta, mas o fez. E ele guardou o seu coração. José tinha tudo para ser uma pessoa amarga, vitimizada, desculpando-se por ser alguém relevante por causa dos problemas que viveu. Mas José tinha um chamado no seu coração. Mais que isso, José tinha um relacionamento com Deus. Aliás, o seu pai diz, José é um ramo plantado junto à fonte, o relacionamento que esse homem mantinha com Deus. Imagine, ele viveu assédios do pecado numa terra estranha. Não havia nenhum fiscal da fé. Não havia, sabe, um líder, um pastor telefonando uma vez por semana e perguntando, vai tudo bem com você? Como é que está a santidade, meu filho? Não, não havia nada disso. Ele teve que viver a princípio a sua fé por muitos anos na solidão, mas ainda assim a viveu, porque estava plantado junto à fonte, porque mantinha um relacionamento vivo com Deus e desse relacionamento brotava uma das marcas mais essenciais que nós precisamos trazer em nossas vidas, que é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor que é o princípio de toda sabedoria. Sabe, eu sei que é difícil nós entendermos essa expressão temor, nós confundimos com medo. E eu não nego que, que no temor existe um componente de medo, mas não define, temor a Deus é um, uma reverência, um profundo de respeito uma admiração tal que eu não quero ousar ofendê-lo. E foi isso que guardou o coração, Desse homem durante todo aquele tempo, as flechas do inferno não fizeram dele uma pessoa amarga, e assim ele foi prosperando para o cumprimento da promessa. Veja bem, eu gosto de falar dos sonhos de José como uma promessa de Deus, porque a visão não era conquistar aquele sonho, a visão era servir. Se você está inseguro sobre o seu chamado, e sim, eu creio que Deus tem uma vocação particular, que Deus tem áreas específicas nas quais Ele quer que nós o servamos, mas se você não está seguro ainda sobre isso, não fique esperando, porque todos nós fomos chamados a servir. E assim fez José. E por conta disso, Deus o abençoou, Há tanta coisa rica aqui. Esse homem aprendeu a absorver riquezas em todos os ambientes. Sabe quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Eu posso viver uma necessidade, eu posso ser honrado, eu posso ter fartura, eu, eu sei também é, ser humilhado e, e viver a pobreza. Paulo diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu gosto dessa expressão, nós gostamos do último versículo, mas ele começa numa afirmação, posso tudo. Naquele que me fortalece começa dizendo, eu aprendi a viver contente, independente do cenário. Como José tenha nos ensinar sobre isso. Porque os cenários mudaram tantas vezes. E é muito interessante porque cada vez que o cenário muda, que a vida muda, suas roupas mudam também, nós o vemos estrear nas páginas da Bíblia como o filho do papai que tinha uma veste especial, uma túnica talar de mangas compridas que os outros não tinham, mas logo depois ele está vestido como escravo, sendo vendido no mercado, e mais adiante ele está sendo jogado numa prisão, tendo deixado suas vestes na mão de uma mulher adúltera da qual ele fugiu. E é isso que um homem de Deus faz, ele não enfrenta o pecado, ele foge do pecado. E assim foi em tantas ocasiões. E essa capacidade de absorver a bênção, quando finalmente seu pai diz, o Senhor te abençoe com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos das profundezas e com as bênçãos dos seios e da madre. Eu, eu entendo assim, Jacó está invocando tudo aquilo que a vida lhe tinha proporcionado e dizendo que tudo aquilo que você absorveu que venha sobre você e que você se torne alguém mais abençoado do que eu, que as bênçãos de teu pai excedam as bênçãos de meus pais sem limite, até o cume dos montes eternos. E que coisa tremenda quando nós aprendemos a, em primeiro lugar, detectar a bênção. A bênção dos altos céus, sabe? Você, você tem vivido isso de alguma maneira, se você serve a Deus? Aquelas ocasiões na vida em que nós só temos uma explicação para o que está nos acontecendo, é um milagre. É uma manifestação da graça, foi Deus quem fez isso. Eu não plantei para colher tudo isso. Mas nós não crescemos apenas quando somos precedidos pela bênção que cai do céu. Sabe aquele dia que você acorda e as portas já estão abertas diante de você? É maravilhoso viver tempos assim, não é? Mas às vezes nós somos tirados desses lugares confortáveis, onde tudo está funcionando perfeitamente, e nós fomos levados às ma mas as masmorras, nós somos levados aos vales tenebrosos. Mas sabe o que havia na vida desse homem, querido? José aprendeu a ser abençoado também com a bênção das profundezas, com a bênção dos lugares escuros, a bênção que a gente pode receber quando está sendo injustiçado, quando foi esquecido. Ai, que vontade de poder descer aos detalhes de tudo isso. Jacó fala das bênçãos dos seios e da madre. Referindo-se, creio eu, Aqueles momentos na nossa vida em que Deus nos abençoa, mas não diretamente Ele levanta pessoas. Como uma mãe que amamenta o seu filho. Eu tenho gente assim. Agora mesmo eu estou desfrutando das bênçãos dos seios e da madre, porque um amigo meu chamado Luciano Subirá resolveu ler esse livro aqui. e Deus fez alguma coisa na mente e no coração dele. Ele está promovendo isso aqui mais do que eu. <risos> E eu sei que não é pura amizade. Eu sei que é a bênção do Senhor me alcançando através de um coração generoso. Quanta gente tem me abençoado sem esperar algo em troca. É tremendo quando nós aprendemos a absorver tudo isso. Muitas vezes nós não estamos cumprindo o nosso chamado porque simplesmente quando as coisas não estão fáceis, nós nos jogamos num canto, assumimos o vitimismo, ficamos queixosos esperando que o céu volte a brilhar. Mas homens que viverão uma vida acima da média não dependem dos cenários, eles dependem apenas do chamado. O chamado é a fonte que eles têm para se realizar, e eles se realizam. Mas eu gostaria de usar esses últimos minutos para falar com você sobre, na verdade, aquilo que eu vejo como o primeiro fator citado por Jacó que fez de José um homem destacado entre os seus irmãos. Eu me refiro ao senso de continuidade. Senso de continuidade. Jacó começa a sua bênção fazendo uma declaração solene. José é um ramo. Pense comigo. O que é um ramo? Um ramo não é começo e nem fim de nada. Um ramo é uma parte. Um ramo é uma derivação de uma planta. Tô certo? Algo... Aconteceu antes dele, uma estrutura se levantou e daí o ramo nasceu. Aí ele se sustenta, aí nessa estrutura ele recebe a sua identidade, ele recebe os seus nutrientes e daí ele vai cumprir o seu propósito. José é um ramo. E há aqui, escondido por trás desse, dessa palavra simples, tanta riqueza. Eu não sei se você já teve a curiosidade de, de procurar, mas a palavra ramo traduzida aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia, a palavra hebraica traduzida nesse texto como ramo, é a palavra ben. Ben significa filho também, em muitos lugares da Bíblia é traduzido por filho. Então, preste atenção, no hebraico ben, ramo e filho são a mesma coisa. O que Jacó está dizendo é, um dos segredos desse filho que se destacou é que ele sempre foi filho. Estando perto ou longe, ele nunca deixou de ser ramo. E sabe, queridos, isso fala de senso de continuidade. Aliás, a palavra bem deriva de um verbo, baná, que significa construir, edificar uma família, algo assim. E eu penso que esse é um dos assuntos mais urgentes na vida da igreja dos nossos dias. É, de certa forma, a busca de dar resposta a essas necessidades me fez anos atrás é, parar diante de Deus e depois entregar ao corpo de livro o livro sobre o qual o Luciano falou agora há pouco, o Fazedor de Discípulos porque essa questão de nós sermos continuidade passa por essa visão de formar a próxima geração, mas também pela visão de reconhecer a geração que nos antecedeu. E um dos maiores motivos, eu falo isso sem dúvida, sem medo de errar, um dos maiores motivos, para ministérios medíocres ou sem consistência, é a falta de paternidade e filiação no meio da igreja. Nós precisamos resolver um problema, irmãos, porque a igreja nasceu no coração de Deus, a igreja brotou em Jerusalém como uma comunidade. Essa é a visão, igreja é família. Mas com o passar do tempo, a igreja foi deixando de ser família para se tornar instituição. Nós fomos substituindo os relacionamentos pelos programas, pelas estruturas. E fomos perdendo esses vínculos de continuidade. Você há de admitir comigo que boa parte dos crentes que estão frequentando uma igreja evangélica eles o fazem como sócios de um clube, eles estão ali convenientemente e por quanto tempo lhes for conveniente. Não há vínculos maiores, e se houver, será com a instituição e não com as pessoas. Nós perdemos demais com isso, precisamos resgatar isso. Porque senso de continuidade é algo central no plano de Deus Deus é um Deus de gerações. Você vai se lembrar que ele se apresentava, fez isso diante de Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Um Deus eterno, que ao se apresentar aos homens, faz questão de falar de gerações comprometidas com o mesmo legado, com os mesmos valores. E uma das chaves da vida de José e da vida de todos Boa parte, ou da maior parte daqueles que realmente se destacam, eu volto a dizer, não é destacar-se pela performance. Tem muita gente chamando a atenção e até produzindo muito nesse momento. Mas daqui a pouco, daqui a alguns anos, simplesmente tudo vai desaparecer, porque não há nenhum compromisso geracional. Muitos estão equivocados achando que se é, simplesmente desenvolverem o seu ministério com muita performance e até com espiritualidade, serão bem sucedidos. E ouça, não existe sucesso no reino de Deus sem honra. E quando eu falo de senso de continuidade, eu estou falando de algo que nasce do princípio da honra que, mais uma vez, é central no reino de Deus. Quando eu tenho esse senso, eu sei que eu não sou o começo de nada. Eu sei que eu sou sequência. Eu sei que eu sou responsável, melhor, eu sou privilegiado e me torno responsável por um legado que aqueles que viveram antes de mim na fé entesouraram e que está agora ao meu dispor. Quando o escritor da carta aos hebreus escreve os capítulos 11, tão conhecido, capítulo 12. Quando ele fala daquela imensa nuvem de testemunhas, ele desenha um quadro em que nós somos colocados numa pista em que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mas nós não podemos simplesmente correr olhando para Jesus como se fosse uma corrida solo. Não, há uma grande nuvem de testemunhas, sabe? Há gerações que correram antes de nós, que nos passaram um bastão. E nos nossos dias, tanta gente desconhecendo, ignorando, ou até mesmo rejeitando isso, bate no peito e se entrega àquela busca louca de ter a sua própria marca. Sabe, nós vivemos numa geração tão sedenta de protagonismo pessoal, que muitos de nós estamos mais preocupados em deixar a nossa marca, em estabelecer o nosso próprio plano de voo, do que em reconhecer os mapas que foram construídos pelas gerações que nos antecederam. E ao desprezar as gerações que nos antecederam, nós jogamos fora um, um legado, um combustível que Deus reservou para nos impulsionar no êxito do nosso ministério. José era ramo, José sempre foi filho, Estivesse ele perto do pai ou longe, os valores, a visão, a família, guiavam. Era como um instinto dentro dele. Eu preciso servir no Egito, eu estou aqui, então aqui eu vou dar resultados. Mas acima de tudo, Deus me fez uma promessa, eu abrirei caminho a uma família. E abrir caminho a uma família é missão de todos nós. Acontece que nós não vamos abrir caminho a uma família se nós primeiro não honrarmos e formos leais àqueles que nos antecederam. Bom, se você tiver dúvida sobre isso, quero lhe dar um exemplo. Sempre quando a gente tem alguma dúvida sobre um princípio, procuremos na vida de Jesus. Eu acho que em Jesus acabam as nossas dúvidas, Não. Ele é o nosso modelo, certo? Como é que Jesus começou o seu ministério? Você se lembra? Ele esteve por 30 anos se preparando, se consagrando, se abastecendo como homem. E aos 30 anos, ele vai se revelar a Israel. Qual é o seu primeiro ato público, vamos dizer assim? Ele ainda não era famoso, ele tinha uns poucos discípulos. A primeira coisa que ele faz... Não é subir a Jerusalém, fazer alguma coisa extraordinária no templo diante da multidão. Não é entrar numa sinagoga e dar um show. Porque, claro, cada vez que ele abria a palavra, era um show. A primeira coisa que Jesus fez, o primeiro ato do seu ministério público, foi descer ao Jordão e se curvar diante de João Batista. Você se lembra dessa ocasião? Jesus chega ao Jordão, João Batista, que diz a palavra, veio para preparar o caminho do Senhor, o precedeu. Jesus diz, eu estou aqui para ser batizado. João, tendo uma revelação clara de quem ele era, fica constrangido, diz, mas eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E Jesus diz algo que é bastante instigante, Jesus diz, convém que seja assim para que se cumpra toda a justiça. Preste atenção, querido. Eu entendo essa afirmação sob duas perspectivas. A primeira delas é que Jesus ali estava já se identificando com o nosso pecado. João batizava o batismo de arrependimento. E Jesus estava se submetendo a esse batismo, portanto, assumindo a condição de pecador já desde ali, o que finalmente na cruz aconteceu de uma maneira completa. Mas há mais do que essa identificação conosco, com os pecadores. Quando Jesus diz, João, convém que se cumpra toda a justiça, sinceramente, eu creio de todo o meu coração. Que Jesus está dizendo, João, eu não posso me lançar ao ministério sem primeiro honrar quem veio preparar o meu caminho. Eu preciso me curvar diante de você. E pensa comigo, seu filho de Deus o unigênito do pai, que poderia tirar a carteira e dar carteirada onde chegasse, se ele tem a humildade de cumprir a justiça e de honrar quem se levantou antes dele, como é que nós podemos nos lançar a ambição de sermos bem-sucedidos no ministério, nos esquecendo de quem veio antes de nós? E quando eu falo de... Nos lembrar, não é apenas nos lembrar, mas é honrar um o legado, é levar adiante uma visão. Eu não estou dizendo que você vai ficar preso aos seus pais espirituais. Você pode ir muito além, aliás, no reino de Deus, é assim que acontece, nós vamos crescendo de glória em glória. Mas as raízes, mas os valores, sabe... A identidade é estabelecida antes. E aqui muita gente entra em crise. Porque, como eu disse, a igreja se institucionalizou. Eu acho que alguns de vocês estão recebendo essa palavra, sendo impactados com essas verdades, mas se lamentando e dizendo, eu nunca tive pai. Eu já tive pastor, eu já tive líder, eu já fui fã de pregadores, mas eu nunca tive pai. E essa é uma verdade que nós precisamos mudar, que nós precisamos resgatar. Olhar para trás, receber um legado, entender que ele não é um fator limitador para a minha vida, muito ao contrário. Sabe, irmãos, nós vivemos numa geração em que as pessoas querem inventar coisas novas, não é verdade? Isso vem do mundo e penetra na igreja. Parece que a proposta da nossa geração é vamos jogar os mapas fora. Muitos dos jovens que estão aí, inclusive, tentando servir a Deus, eles têm essa mentalidade. As coisas antigas não nos interessam. Se eles pudessem, acordaríamos amanhã sem estradas construídas, sem placas e sem mapas. Cada um com a liberdade de criar o seu próprio caminho. Posso te dizer uma coisa, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de veredas antigas. Sim, claro, o reino de Deus é um reino de novidades, de coisas novas, de conquistas maiores a cada geração. Mas tudo se baseia no que já foi. E se nós não tivermos senso de continuidade, nós viveremos à deriva. O que acontece com muita gente que está, inclusive, produzindo para Deus. Que está, inclusive, chamando a atenção de uma maneira positiva. Mas está construindo sem âncoras. Porque não há história. Não tem história porque não foram privilegiados com a vida de família no reino de Deus. Não tiveram pais, Ou não tem história porque, pior do que isso, mesmo tendo raiz, lançaram fora, jogaram no lixo tudo isso para viver a sua própria aventura. E quem não tem história, não tem futuro. Senso de continuidade. Eu convido você a avaliar o seu coração, a sua postura, e comparar com tudo aquilo que foi construído antes. Porque daí tem que vir a sua identidade. Como eu disse, José nunca se tornou José do Egito. Porque ele não poderia ser José do Egito e José filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Eram propostas completamente distintas. Ele se manteve, mesmo longe da casa de seu pai, por tanto tempo, sem nem mesmo ter notícias da sua família. Ele se manteve ramo. E não posso encerrar sem falar da outra ponta dessa verdade, porque senso de continuidade é olhar para trás, é ser leal ao legado que me foi passado, sim, mas senso de continuidade é também olhar para frente e me comprometer com a próxima geração. Ouça, José viveu por essa promessa, um dia a minha família passará por minha vida e eu estarei em condições de lhes abrir o caminho. E na verdade, se nós temos uma nação que nos admira hoje, Israel, se aquele setor descendentes de Jacó que chegaram ao Egito, se tornaram uma grande multidão, é porque um homem tinha compromisso com as gerações seguintes. E aceitou o preço de ser alguém que ia adiante. Você se lembra quando depois de muitos anos separados, os seus irmãos vêm ao Egito e, e José já está num lugar de poder, ele, ele, ele é o governador do Egito, ele está abaixo apenas de faraó, e os seus irmãos se curvam diante dele, como Deus havia prometido. Estão cheios de culpa, quando finalmente ele se dá a conhecer, porque se lembraram que haviam traído esse homem, José diz, não, não, não tenho culpa. Na verdade, Deus me enviou adiante de vocês. Eu vim preparar o caminho de vocês e agora vocês não têm aqui um bloqueio, muito ao contrário, vocês têm na minha vida o favor para seguir sendo família. Isso é senso de continuidade. Nós não podemos viver a nossa vida como se nós fôssemos o ponto final da história, irmãos. Eu estou nesse tempo, olha, sinceramente, eu creio que eu tenho bastante lenha para queimar, eu estou cheio de paixão pelo reino de Deus e cheio de sonhos, alguns dos quais creio que as minhas próprias mãos serão usadas para construir com a graça de Deus. Mas aos 54 anos eu estou profundamente comprometido com a próxima geração, não apenas dentro da minha casa, e aqui abro um parêntese para dizer que senso de continuidade começa dentro de casa, com a visão de famílias sacerdotais. Ou seja, que você que é casado, ou que um dia será, tem que olhar para os seus filhos, não apenas como pessoas sobre as quais você deve investir para que sejam gente de bem. É muito mais do que isso. É para que sejam a sequência do seu chamado, do chamado que você recebeu dos seus pais. É tremendo viver a vida assim. Mas aqui, aos 54 anos, eu estou comprometido com a próxima geração. Não apenas olhando para os meus filhos, no natural, mas olhando para a igreja. Eu preciso ser o homem que conquista um espaço diante do qual essa nova geração pode se curvar e receber a bênção para seguir no propósito de Deus. Senso de continuidade. José foi destacado entre os seus irmãos. Foram escolhas. A vida não foi fácil. Os desafios foram enormes, como sempre são. Mas as decisões que um homem toma farão dele um ministro medíocre ou um ministro de excelência. Eu quero desafiar o seu coração. Sabe, sinceramente, eu, eu não, não creio que Deus chamou alguns para a excelência. Não entenda a excelência como protagonismo. Volto a dizer... O sentido de liderança é influência e nós podemos exercer influência a partir, inclusive, dos bastidores. Você não precisa ter um microfone na mão, você não precisa ter milhares ou centenas de milhares de seguidores nas redes sociais para fazer diferença no seu mundo. Você pode ser um ramo frutífero onde Clerc, que Deus lhe plante. Aliás, um detalhe importante na vida de José, ele nunca foi o primeiro na cadeia de comando. Ele viveu o poder de ser sempre o segundo. Na casa do seu pai, ele era o filho mais novo. Na casa de Potifar, ele era o escravo. Na cadeia, era um prisioneiro. E mesmo quando Deus o coroou de honra, ele prestava contas a faraó. Ainda assim, por todos os ambientes onde ele passou, ele provocou, ele não foi termômetro, ele não ficou medindo a temperatura do ambiente, ele foi termostato, ele mudou o ambiente a partir do seu serviço e da sua visão. Aliás, eu costumo dizer que o ministério de José tem tudo a ver com o meu. E eu acredito com o seu também. O chamado de José era para dar sentido aos sonhos dos outros. Vamos viver assim? Eu desafio você a viver assim, dando sentido aos sonhos dos outros. Decidido, independente do ambiente, fazer daquele lugar um lugar melhor. Deus não espera menos de você do que isso. Quando ele disse sobre todos nós, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É, é isso. Não se pode acender uma luz num lugar escuro, sem que ela cause uma profunda influência naquele ambiente. Nós somos luz do mundo, sal da terra, chamados para viver uma vida de excelência, rompendo todos os limites da mediocridade. E uma das chaves para isso, não se esqueça, é senso de continuidade. Que Deus abençoe que essas sementes prosperem no seu coração que você busque meios para torná-las prática, práticas em sua vida e que a graça de Deus, que no fim é o que resolve tudo, a graça de Deus seja abundante sobre você. Que em algum lugar, algum dia, alguém diga sobre você, usando o seu nome, esse aqui foi destacado entre os seus irmãos. Eu quero orar por você. Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, a cruz é um investimento tão extremo, tão escandaloso que o Senhor fez nas nossas vidas, que nós não podemos responder, ainda que a nossa resposta seja imperfeita, mas nós não podemos responder com menos do que o nosso melhor. Eu peço que o teu Espírito trabalhe em nós o querer e o realizar, que as nossas vidas estejam blindadas da competição, mas que elas estejam abastecidas pelo desejo de sermos os melhores para Ti, Senhor. Abre a palavra diante de cada um dos irmãos que investiu seu tempo em ouvir essa mensagem e desafia-os e equipa-os e apaixona o Senhor para que eles sejam destacados entre os seus irmãos, é a minha oração, em nome de Jesus, amém, que o Senhor abençoe você.